O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Uma característica nossa, dos brasileiros em geral, é gostar de resolver tudo muito rapidamente. E com essa pandemia, a tensão do dia a dia, a nossa paciência vai anda muito curta. Parece que tudo acaba demorando muito e nós queremos resultados instantâneos. Na hora, não é verdade? No processo de negociação, porém, é preciso saber administrar essa, essa pressa, essa agonia que nós temos. Quem consegue esperar, normalmente obtém melhores resultados. Se o outro lado tem pressa e você pode usar o tempo que for necessário, aí sim, hein? Sua vantagem é bastante grande. Com um bom planejamento, você não vai ter que lutar contra o relógio na sua próxima negociação. O tempo pode ser o seu maior inimigo em qualquer negociação. Ah, se você já precisou comprar alguma coisa em cima da hora, certamente você não fez o melhor negócio possível. A urgência sempre acaba atrapalhando a gente. Você precisa de paciência e de tempo para negociar bem. Um grande abraço!